Olá a todos. Estamos aqui em Jacksonville, na Flórida, na fábrica da Embraer, que acabou de ser visitada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a visita aqui à Flórida. É um símbolo da presença brasileira nos Estados Unidos, de investimento. É uma fábrica de ponta que produz aqui o, o Super Tucano, é um avião de grande sucesso mundial. É a Embraer é uma empresa brasileira que cria empregos no Brasil, cria empregos também aqui nos Estados Unidos e que, sobretudo, é uma empresa de tecnologia de ponta e, e que simboliza muito essa potencialidade do relacionamento Brasil-Estados Unidos e, em áreas de alta tecnologia, na área de defesa, muito especialmente. Estamos trabalhando junto com a Embraer, a governo brasileiro, para é, ajudar na, nas vendas internacionais da, da Embraer. E, é uma empresa que é, traz. É, avanço tecnológico, como eu dizia, que traz empregos, que traz é, oportunidades é, para o Brasil é, com a sua presença é, ao redor do mundo. E a é, nossa relação com os Estados Unidos alavanca ainda mais essa é, projeção internacional da Embraer. Então é um orgulho de todos os brasileiros, com grande orgulho estamos aqui e, nessa reunião unidade aqui, os superfocanos estão sendo usados por forças armadas ao redor do mundo e é uma, uma das grandes uh, histórias de sucesso do Brasil. Obrigado.